Se preocupar com os cabelos, não é apenas vaidade. Cedo ou mais tarde, homens e mulheres começam a perder os fios. Isso quando não aparecem caspas e até doenças mais graves. Mas para quem entende do assunto, sabe, com tratamento adequado, é possível evitar a queda do cabelo e combater doenças do couro cabeludo. As pessoas vêm principalmente para prevenção, para ter um cabelo mais saudável e mais bonito. É, também quando há caspa, dermatite seborreica, foliculite, queda de cabelo. Então são demandas que as pessoas vêm me procurar. Oh, agora a Eleni vai dar uma olhada no meu cabelo aí. espero que a gente não se surpreenda com alguma coisa. Segundo Eleni que também é especialista em cabelo ondulado, apesar da calvície à vista, por enquanto está tudo certinho com o meu cabelo. Mas e você? Feliz com os seus? Corre lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais ou na descrição desse vídeo, lá no ícone comentários e deixe a sua opinião como que você cuida e trata do seu cabelo. Todo mundo tem aquela sensação chata da caspa. É muito comum na nossa região? Não só na nossa região, mas é, é uma questão que sempre vai acometer. Alguma hora na sua vida você vai ter, principalmente inverno. Nosso inverno é rigoroso, usamos um, uma água muito quente, então pode ter essa descamação da pele. Tá, a caspa é isso, uma descamação. Inclusive, pessoas, quando a gente vai olhar com tricoscópio no couro cabeludo, elas se deparam com aquela imagem da caspa, elas, meu Deus, mas eu lavo meu cabelo. Gente, não é shampoo que vai tirar a caspa. Tem um tratamento ali também, tá? Então, fiquem tranquilos, podem vir tratar a caspa. E para evitar a calvície, será que tem solução? Quanto antes você vier, é melhor. O resultado vai ser incrível. Tem pessoas muito jovens que vêm, com 21 anos, eu tenho, eu tenho um cliente paciente que ele está com 21, e ele já está começando a tratar justamente porque ele viu a necessidade. Ah, o teu corpo vai buscar, vai, vai querer estar careca. E a gente vai lutando ali contra essa genética e melhorando a estética, né? Melhorando o couro cabeludo em si, para que você tenha o teu cabelo uh, ali na cabeça. Porque ele, ele quer ir embora e a gente trata ele bem para ele ficar ali. Eleni reforça que só depois da avaliação é que o tratamento inicia. E quando o assunto é queda de cabelo, é preciso investigar as causas, que pode ser genética, oleosidade, fungos, e aí vai. Quer uma dica de ouro? Uma dica de especialista? Vai anotando aí. Disciplina é liberdade, né? É uma frase que eu gosto bastante, porque se mantenha-se calmo, converse com o seu cabelo, pode parecer muito esquisito isso, mas essa positividade vai acalmar teu coração e fazer com que você tenha menos cortisol no sangue. E isso faz parar o cabelo de cair e qualquer processo inflamatório que você tenha no teu couro cabeludo.